Hoje finalmente as grandes eleições de Minecraft Utopia E se você quer saber se eu ganhei ou não É muito importante que você veja o vídeo até o final pra saber tudo E... Eu tô muito feliz com o resultado. Eu acho, eu espero. Bom, você vai ter que descobrir atenção, atenção. Hoje é o um dia, gente. É a eleição. <risos> eu, eu, eu acho, na real, ninguém me confirmou nada. Mas eu acho que é hoje, eu acho que é hoje. Mano, eu, eu, eu, eu tenho planos para hoje. Primeiro plano, ganhar a eleição. É, Esse não é muito garantido, né? Segundo plano, eu quero me reunir com o Pedro que a gente fazer o palanque para as eleições, porque a, aparentemente o Luiz pediu para o fazer e o Pedro X pediu me ajuda, então vai, vai ser maneiro. A gente faz o palanque lá, bater o anúncio da eleição, fazer os bagulho e é isso. Terceira coisa, eu quero comemorar quando eu ganhar. Nossa, eu tô, eu tô botando muitos planos que depende da minha vitória, né? Se eu ganhar isso, não, não vai dar muito certo, né? Não, tem que ser possível! Tem que. C cadê? Um? Tem que ser positivo, mano. Quem acha que eu vou ganhar? Deixa o gostei e comenta aí. Confia Lajta. Confia Lajanta, PBP. Isso se eu não ganhar. Nós finge todo mundo. finge que isso nunca aconteceu e pronto, tá bom? Nós fingimos que nunca aconteceu. Peraí, eu tô vindo um barulho de moto. Acho que tem alguém vindo aqui. Alô, alô, alô, LG. Olá! Fala aí, mano. Como é que você tá? Tá bom? Tu virou padre? Não, que é isso, cara? Pô, tu elogiu meu, meu visual SG. Agora tu vai falar que eu vim de padre só por causa da correntinha? É. Ah, mano, para, essa corrente aqui é mó ó, drip, mano. É. Drip demais, velho. A, é. a, a correntinha é pano. Com a roupa também Mas os dois juntos Parece que você é um padre, cara Não tem culpa Que isso, velho Para com isso aí, LG. Mas, ó, ó, ó, ó Seguinte, eu tenho ah. novidades pra você, mano Novidades pra você Tá, me, me fala, me fala Qual é a boa, Mandrake? Me fale Então, mano A novidade que eu tenho pra você, LG, São duas Uma é que eu já fiz o meu voto Ali na prefeitura uh. E queria perguntar Você tá ansioso? Tá ansioso pra votar Mano, eu estou totalmente animado Ô, oh, você, você, você votou em mim, né? Você votou em mim, né? É, eu votei numa pessoa aí, não, isso aí mano. Uma, uma, uma pessoa roxa e uma pessoa que usa uma roupa meio oceano. Você tá ligado na pessoa que eu, vi, que eu votei, você tá ligado. Ô Zé, vai ficar de segredinho, Zé. Você tá ligado, você vai saber, você vai saber no geral da né? eleição lá, velho. Não, não, não, beleza, o mundo vai girar, tá? Mas e aí, e aí, qual que é outra coisa? E... A outra coisa, mano, é que lembra quando você me falou que você tinha alguma ligação, tipo, sei lá, que você não conseguia explicar com o Arden, quando eu te falei sobre ele? Hum. Sim, eu, sim, o que que tem? Então, eu consegui criar um. Um Arden? Aham. Uh -huh. Tá. Só que assim, ele não é igual Igual ao que eu esperava que ele ia ser Ele veio de uma maneira totalmente diferente Um visual totalmente diferente, como se ele fosse um arden Primitivo, um Arden muito, muito, muito, muito antigo Sabe? Entendo, e você quer Me mostrar ele? Aham, uh -huh, eu quero ver Como é que você vai reagir com ele, sabe? Então tipo, eu ainda tô fazendo experimentos nele Pra ver se eu consigo fazer com que ele fale, essas coisas Entendeu? Sim, na realidade Eu só, a palavra Warden me gera Alguma coisa, mas eu nem lembro como que é um arden pra ser sincero, eu não sei nem se eu sei como é um Mano, relaxa, relaxa, você... eu acho que você gostar pra caramba quando você vê ele pela primeira vez. Só sobe aqui na motinha pra eu te levar lá. Vai, vamos lá. Mas você, sei lá, você já só ouviu falar sobre o Arne e tal, mas não sabe explicar como é que ele é. Nunca viu nem nada do tipo, né? É, é meio como se, tipo, eu não sei, eu não sei explicar de verdade. Eu, eu, eu, eu, eu, eu sinto a ligação, mas não sei explicar, não entendo. Antes da gente ir pra minha casa, vou passar aqui numa loja. Então rapidão, cadê é a loja do Drill, aqui, cara. a loja do Druido e Jonathan tem uma coisinha aqui, ó. Se liga. O é, que, que tem aqui de maneira? Ó, se eu vim aqui, bem aqui no cantinho da última vez, eu coloquei um currículo. Tá vendo essa imagem que tá bem aqui no cantinho do meu currículo? Esse é um ordem. Nada Não lembra de nada? Tipo, esse é o Arden que eu desenhei e tal Só pra colocar no meu currículo e tudo mais hum. e... e eu escutei um barulho de foto Olha o Night tá ali fotografando a gente Boa tarde Ah, pilanta ele, ele tira foto e Ele é assim, mas é esse que é o Arden, sabe? Tipo, o Arden original Sim. mesmo Cara, nada Zero Nada? Na dica É como se... Hum, sei lá, nada Tá, tá, tá, tá Beleza, então você não sabe realmente explicar que tipo... de, de, de Tipo, não, sei lá de... pra, pra mim aquilo é ali foi uma imagem abstrata Foi um mob qualquer, genérico Nada, nada Entendi, entendi Tá, quando eu consegui criar ele de verdade, mesmo, igual aquela imagem ali. Aí você, eu acho que talvez, sei lá, talvez tenha uma luz. Mas vamos é, lá. Vamos ver. O, o, o Night abriu um jornal? Eu não sei, velho, porque tá fotografando todo mundo. ó. Tá dando pulo ali em tudo que é canto ali, velho. Tudo errado, tudo errado, tudo errado, errado. Acelera, acelera, acelera, bizonho. Vamos lá, LG, novamente sendo bem-vindo aqui. Boa, aqui boa no meu, tarde, meu, Big Smoke. meu meu, meu cassino, olha só, tá vendo? A parceria aqui, ó bote agora ó. eles três hoje. Parceria mas eu que botei parceria. esse papel aqui, que parceria. Eu fiz <risos> <risos> que foi eu, fiz que foi eu. Não foi você, fui eu e o Pedro, <risos> que é isso, velho, mas ó, chega aqui no meu laboratório. Ah, que eu... agora tá iluminado. Tem... Tá, tá iluminado. Ah, ah, quer dizer, alguns lugares estão iluminados. Sim. A parte onde eu vou te levar agora não tá, não, velho. Peraí, tá fazendo barulho aqui? É. Um Nossa. pouquinho. Tá. Chega aqui, chega aqui, ó. Seguinte, a aqui é é que eu vou... É, foi ali que eu criei o Arden. E ele tá muito maneiro. Hum. Você, pode... ah, Você não, vai não, fotografar? Não, hum. eu não tenho filme pra tirar foto, só tô essa câmera ah, pra poder ver de longe, like, que eu sou meio pedi. mirpe. Eu não ah, consigo tirar foto real, o monstro que você vai. O monstro não, né, mano? Eu não vou chamar de monstro, porque ele é mó fofinho. Eu acho ele muito fofo, mas o nome dele, eu chamo ele de Primal, certo? Então você vai conhecer tá. ele agora. Olha aqui, ó. Ué? Esse... É o primal, velho. Esse aqui é um Arden que eu criei, só que não foi do jeito que eu imaginava que ia ser, sabe? Eu tô fazendo alguns experimentos com ele pra ver se eu consigo fazer ele falar, essas coisas, Mas ele tá vivo? Aham, uhum, ele tá vivo, ele tem vida, só que ele me obedece. Então, tipo, se eu quiser mandar ele ali, ele vai. E assim vai, entendeu? Entendo. E... Oi? N nada. É, ele não vai falar com você, não. Ele não vai falar com você, Eu tô tentando fazer de tudo, Alex. Eu Espera. quero fazer algum... ele é um o Arden, você falou? É, ele é um arden, só que é um arden tipo como se fosse primitivo, sabe? Ó, você pode ver que ele tem pelo. Aquele que eu te mostrei a foto, ele não tem pelo nenhum. E o pior de tudo é que ele é grande, muito forte, mas ele é medroso. Então, é isso que eu ia falar, tipo, como eu posso explicar? Ele tá eu... com uma cara de triste, né? Não, não, não é isso. É como se, não sei. Eu sinto que o meu corpo tem alguma coisa ligada como o dele? Como eu posso explicar? Eu não sei explicar. Você vai ter que dar jeito de entender com essas palavras, é, mas... É como se fosse um tipo de ligação de corpo e alma, né? Mais ou menos. Não tanto. É como se ele fosse um primo distante, um primo muito distante. Então, cara, eu, eu sinto mesmo, eu sinto mesmo. Tipo assim, LG, a história que eu tenho dentro do União foi que os Wardens, eles simplesmente falaram que eu era o escolhido. O escolhido pra ser o rei deles e governar a Deep Dark, que é o lugar onde eles moravam. E acabou que, tipo, isso retrocedeu tudo. Ele Deep pegou Dark. e era um plano e tudo mais. Desculpa por ter te, te batido, mas era um plano basicamente pra eles tentarem dominar o Overworld, porque eles têm rixa com os humanos, sabe? É, é um negócio muito embaraçoso, é uma história muito confusa. A, a palavra em si, Deep Dark, é uma palavra que eu lembro de algumas formas. Por exemplo, tem a Deep Dark. Dentro da Deep Dark, ela tem vários elementos. Um é o Arden, o outro é o Catalisador, o outro é o Skulk. Cara, como é que eu posso dizer? Sabe aquele Lick? Hum, aquele Licken brilhante? O Skulk, ele é como Não. se fosse parecido. Sido, sabe? Tipo, tem umas vinhas, assim, tripadeira. Cara, de calma, eu, eu, não, eu não sou muito bom com inglês. Eu não tô entendendo muito bem o que você está falando, não, cara. É tipo, ai, cara, é que essas palavras são confusas também, mas eu não vou. Cara, faz o seguinte, eu tô fazendo de tudo para eu conseguir dar um jeito de conseguir voltar para minha dimensão. Se eu conseguir voltar para dimensão, eu vou trazer todas essas paradas, todos esses elementos e eu vou te mostrar tudo. Tá bom, você queria que eu viesse para cá. Nossa, você tá falando muita palavra confusa. Enfim, você falou que você queria que eu viesse para cá para ver se eu tinha essa ligação que eu, que eu tinha com, tal, com o arden que eu falei que eu sentia para essa palavra, né? Uhum, uhum. Então eu sinto um parentesco, mas é que nem como eu falei. Eu posso chegar perto dele assim? Pode, pode chegar perto, fica à vontade. Deixa eu... Posso pisar nesse negócio azul? Pode, pode, pode, relaxa. A máquina tá desligada, não vai acontecer nada. Dá licença aqui. É, eu, eu, eu sinto que é como se ele fosse um primo distante, mas com todo respeito, ele é muito fraco. Eu sinto que falta alguma coisa nele que tipo, é como se eu não sei. Imagina um robô gigante, mas que uhum. ele só conseguisse usar um dedo, sabe? Eu eu, eu, não, não é o que, eu, o, que eu, o que eu falei pra você Antes que eu sentia com o Arden entendi, Não entendi. é isso, não é isso, tá, tá longe tá. Não sei se a gente tá falando da mesma coisa, sabe? Tá. Eu vou dar um jeito de descobrir isso aí, relaxa Eu acho que talvez, por ele ter sido uma criação Que eu fiz, mas não era muito bem o que eu tava planejando Talvez seja por isso que deu nisso Mas, se eu conseguir criar o Arden Original mesmo, eu te chamo de novo Pra ver se você tem algum tipo de ligação A gente pode até colocar vocês dois em uma máquina Pra ver o que acontece, sabe? Uma máquina? É, okay. eu posso fazer uma máquina E colocar você e analisar pra ver se você tem alguma substância parecida, algum tipo de ah, assim, vai. Tá. Não, não, sei. É, você tá meio confuso. Não, enfim, LG, vamos lá, eu vou te levar lá para fora então, porque eu acho que eu mexi um pouquinho com a sua cabeça, né, velho? Tô me sentindo mal, sei lá, eu, eu, eu não sei explicar. Eu acho que é uma boa ir embora mesmo. Tá, tá, tá. Chega Amanhã aqui, mano, é, tipo... é o dia das eleições, então eu, te, eu tenho que tá, eu tenho que tá bom para amanhã. Vamos vamos deixar para outro momento. Isso, você tem que tá bem para caramba, inclusive, mano, ansioso para ver o resultado, hein, mano. Vamos ver o que vai dar. E não sei, não sei, não sei, será que o cara vai ganhar? Será que vai ser você? Eu acho que não. Ó, oh, eu sei que é muito estranho essa pergunta mas existe uma espada de Warden Espada de Warden, É, mais ou menos do nosso tamanho, a espada. Eu já tive um tridente. O de Warden tipo, era um tridente todo possuído por. pelo Skook, sabe? Mas uma espada eu nunca ouvi falar, mas eu posso precisar só. Onde você tá tirando essas coisas ali já? Deixa, deixa. Eu acho que eu devo estar delirando. Eu não tô muito bem, mas. É como se existisse Deixa, tchau, tchau. Eu vou embora. Tá, beleza. Mano, o Mendrake é meio. é meio doido, mano. Que papo é esse dele? Mano. Cada pessoa louca que aparece na cidade Eu conheço vocês, eu sei que vocês vão comentar um montão de coisa aí no vídeo sobre, sobre isso aí, mas não é o que parece Na realidade, eu nem sei o que é Bom, enfim Enfim, parece que o Matt queria falar comigo Vamos ali falar com ela LG, LG, LG, LG uh, Oi, boa tarde, né? Tudo bom? É, não, não tá tudo bom Eu vou tentar me acalmar aqui pra não ter que desesperar de novo Seguinte, vai acontecer as eleições logo, logo, certo? Sim, é, é amanhã, é, é hoje na realidade Isso, amanhã. exatamente Só que temos um grande problema, LG uh. o a tá prestes a ser destruída. Tá? Explica melhor Vamos lá, vamos lá O que que acontece? Apareceu um cara mascarado na minha frente A máscara dele era muito parecida comigo Eu não faço ideia de quem seja ele E ele pegou e falou comigo que Utopia vai ser destruída E ele me mostrou a visão de um monstro gigante Que ele literalmente, ele suga tudo dessa cidade Ele consegue matar entidades Ele consegue sugar bloco Ele consegue fazer tudo, velho Ele tá vindo pra cá, isso eu tenho certeza Tá, deixa eu ver se entendi então um, Tem uma pessoa parecida com você que usa máscara Isso E ele tem um buraco negro portátil eu não sei, ele só me jogou pra lá e eu vi aquilo, mano é, é o seguinte, cabe a você ou não acreditar em mim Eu vou fazer o possível pra proteger essa cidade Eu já te disse isso, tanto que eu ainda vou ser policial Mas nós temos problemas maiores aqui, cara Literalmente com a criatura Eu fiz um desenho dela, só que tipo assim Eu não sou um bom desenho em Mas tipo, é um exemplo do que eu consegui fazer, mano Essa é a criatura Tá, pera The Wither Storm. É, o nome dele é Wither Storm. Tá. E, ele e, ele e, tem, e tem os braços de trepadeira e ele parece um Wither, mas parece um morango defeituoso e tem olho é... roxo. Cara, não vou não, não zo... LG, olha, olha eu pra não tô eu, sou... eu não tô zoando! Eu não tô zoando. Isso é muito sério, cara. Pelo que eu sei, pelo que o, o cara me falou, essa criatura é literalmente. Pra, pra construir ela, a construção dela é feita com um bloco de comando. E você sabe que é impossível conseguir isso. E quem então, faria isso? Não é normal, eu não sei, só tá vindo pra cá isso, eu tenho certeza, eu vou tentar me equipar eu vou tentar ser forte e tentar descobrir onde ela tava, pra parar antes que ela cheguei em utopia só que eu não sei quanto tempo vai demorar, eu só sei que ela tá a caminho, e se eu não me engano, esse desenho, tipo, não é nem a forma final dela, eu acho que tem como ficar pior do que isso por mais que eu não seja um, um bom desenhista tá, bom digamos que, se tudo der certo né, até se não der certo, mas como possível futuro prefeito, ou só como cidadão eu sempre estive a favor da cidade, eu sempre fiz o melhor pra tudo e todos, que? e eu não sei se você sabe ou não, mas eu sou bem mais forte do que parece Bem mesmo eu Então, imagino. se acontecer alguma coisa E você conseguir mais alguma prova que seja Pra poder confiar um pouco mais, eu tô disposto a te ajudar E acreditar nisso, digamos que já aconteceu muita coisa Fora do comum aqui E em todas as situações, eu confiei na pessoa que me trouxe provas E todas Sim. elas eu consegui solucionar Com as minhas próprias mãos, o único certo. problema é que Sem provas eu não consigo te ajudar preciso de mais provas além dessa Pô, sério? Cara, como é que eu mostraria uma criatura Desse tamanho pra você? Você tem uma câmera É que... Ah, tá, tá, eu posso tentar, mas eu, eu vou fazer o possível pra proteger a cidade, tá? Por enquanto, foca tá. só na sua eleição. Não, pode ficar tranquilo, ó. Se você arrumar provas, eu dou um jeito. Pode ficar tranquilo. Tá, beleza. Eu não sei se isso é possível, mas eu vou tentar passar a mensagem pra todo mundo. Valeu, LG? Valeu. Era um buraco negro que sugava tudo? Era uma criatura gigante que tinha um, as cabeças meio dragônicas assim, que ficava sugando tudo em volta. E tem resumo, consigo te falar. Até agora eu não encontrei. A única informação que eu tenho é bloco de comando. Ela é voa? Totalmente um bloco de comando. Voa. Muito alto e fica, tem um redemoinho em volta dela. Por isso eu acho que isso é o um nome, tá ligado? Tá, eu vou, eu vou pensar sobre. Tá. Tchau, se, se cuida. Tamo junto. Tá. Nossa, que dia estranho, né? Logo hoje. Tá, eu vou, eu vou mandar uma mensagem pro que Eu acho que. Mano, agora é meio-dia. Se ele tiver na churrascaria, meio dia, mano. Vai ser complicado, né? Vou mandar uma mensagem para ele. Na real, vamos lá para nossa sala e vamos esperar o Pedrux lá. Aí a gente chama o Pedrux lá assim que ele aparecer a na gente dá continuidade nas coisas, né? Vai ser de boinha. Eu acho que ele não vai demorar tanto para sair de churrascaria. Aqui, ó. Tamo na nossa sala. Ai, ficou legal ali atrás, né? Nunca falo disso, mas quem curte toda a Irmandade, aqui na descrição tem um canal que tem nós cinco da Irmandade, tá bom? Então tem eu, Apu, Delete, House e Pedrux. Então quem quiser passar lá é muito legal. Tem dois a três vídeos todo dia. Enfim, vamos esperar o Pedrux. LG. Bom Opa, dia. e aí, mano? Como você tá? Tá satisfeito? Tô. Como satisfeito? Pantufado, cheio. Como assim? Eu não entendi. Ué, você foi na churrascaria pra quê? Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, dessa, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai. Tá, fala aí, o que você quer comigo hoje? Deixa eu parar de pegar fogo. Então, é o seguinte, você me contou que o gerente Luiz pediu para você fazer o palanque de votações, correto? É, mano, mas eu preciso da sua ajuda. Então, Pedro, que você fiquei com medo, porque, mano, se você não fez nem sua sala, como tu vai fazer seu palanque? Cara, você, tá, você tá me julgando muito por causa dessa sala, só que eu tô correndo atrás de fazer os banners da eleição. O Luiz botou tudo para cima de mim, cara. É que eu, eu gosto, gosto de pegar, de pegar de no seu pé, pé Pedro. Desculpa, deixa. me dá três hambúrguer, eu tô com fome. Três, cara. Vai lá comprar na lojinha. Não posso. <risos> que não pode? Meu dinheiro vai ser doido para comprar ambulância para hospital. E se você comprar na sua própria lojinha? Você percebeu que você tem hambúrguer infinito? Pera aí, eu tenho acesso à máquina, eu posso pegar de graça e falar que Exatamente. vendeu. Exatamente. Né? Você não entendeu o que eu falei, né? Entendeu? Sim, sim, é Normal, né? Fazer o quê? você rouba o estoque da sua loja também. Eu também roubo. Eu compro toda hora o estoque da minha loja e volto. Muito bom, então deixa eu abrir a máquina aqui. E ó, ganhei um pack de hambúrguer. Ó. Aí, viu? É assim que eu abasteço minha comida. Faz sentido, faz sentido. Ó, por sinal, Pedro, eu fiz algumas coisas para preparar o dia para ser um dia bom para eleição. Primeiro, os carros estão estacionados bonitinhos aqui no hospital. Eu abasteci todas essas bombas de gasolina aqui, ó, para tá tudo cheio. E eu dei bom dia para todo mundo que eu vi. Mano, e por que, que tem um banner do Carlinho ali gigante de novo, você não que a gente tinha trocado. Então, né? Não sei. Acho que ele só não tá nem aí mesmo. Mas não tem problema, It, porque assim, life, a pior, esse ponto. A pior coisa, é. a pior coisa. Tiraram o negócio da Pouca aqui. Não, eu, eu, eu, eu coloco ele de volta. Pera, põe esse daqui, ó. Põe esse daqui, ó, ó. Pega aqui, ó. Ah, agora sim, ó. Tá da hora. É, mano, o Carlinhos é muito respeitoso, cara. Tipo, ele, além dele ter tirado esse daqui de vários outros lugares que eu já vi, ele ainda tirou o do, da Pouca, cara. Cara, não. Eu, eu acho que tá, tá tudo bem, sabe por quê? Porque como hoje vai ser seleções, esse negócio de banner pela cidade de acabar e daí a gente pode colocar banners legais, como por exemplo, é novo hospital na cidade, melhores uhum. na, na delegacia, novo, novos, novos policiais, novas pessoas, novo tudo. Avisando todo mundo, verdade. Então vamos já tirar essas tralhas aqui, né? Tudo meio que Uma dúvida, o Luiz falou exatamente onde você tem que fazer esse palanque aí ou não? Uh, eu não sei, cara. Assim, é, LG, eu tava pensando que tem vários lugares aqui na cidade, né? Tem o um banco pra lá Sim. tem os Sim. correios pra cá. São vários lugares muito importantes, Correto. mas existe um lugar Onde a gente não tá utilizando tanto. Hum. Mm. O Nether. Tá. Vamos fazer dentro do Nether. Não, não dentro do Nether. Você quer o pode... um portal? A gente pode dar quebrar momentaneamente o portal e fazer o palanque aqui mesmo nessa direção, que daí vai caber todo mundo aqui e todo mundo vai ficar olhando para uma direção só. Cara, é, faz sentido. Mas vamos quebrar o portal por enquanto, então. Tá, bora, bora. Ó, Pedro, você, vai ficar, você promete que fica na sua resposta fazer o portal de volta? Com certeza, mano, com certeza. Quando, depois que a gente for eleito, a gente faz um portal aqui. E se nós não for eleito? Aí o Carlinhos que é responsável de fazer outro portal, né? Faz sentido, né? Gostei. Se bem que ela a loja é sua, né? Ela foi quebrada pela. É, é, é. A, a, a gente vê, a gente vê. Tá, Pedro, agora que a gente quebrou tudo só para poder reconstruir, vamos guardar tudo aonde que a gente pode guardar esses blocos. Cara, guarda aí na sua casa, ó. Vou guardar, dropar tudo aí para você. Não cabe, tá cheio. Pera, peraí, vamos vamos, nada, vamos, lojas vamos, Vamos guardar ali no, no gabinete, verdade? É, no gabinete tem é algum baú? Não sei. Bom, de qualquer, de qualquer coisa, mano, tem o seu hotel aqui do lado, mano. Tem aqui, ó, dentro da dispensa. Ah, eu guardei então. Olha o Carlinhos ali passando. Vamos ler ele. Que roupa é essa? Por que ele tá com essa roupa? Tá, mas aquela a... outra cê... roupa doida é lá dele? Ah, você não viu a roupa? A pele dele tá toda cascuda, né? Ah, eu não vi direito. Oh, não. Olha olha, olha ali o dele, olha tudo cascudo. Cara, acho que eu não tô vendo isso. Verdade, tá diferente mesmo. LG Oi, eu caí aqui numa num buraco antigo que alguém fez. Ah, nossa, quem fez essa armadilha aqui? Quem fez um leilão de carro aqui em cima depois? Não sei dizer, mano. é um mistério até hoje. Pois é, ó né? oh, Pedro, a gente vai fazer o um palanque aqui. Eu acho que é a primeira vez que a gente vai ver o Luiz fora do banco, quando né? a gente pensar, é verdade, né? Se ele vai ficar aqui no meio mediando a votação. Mano, vai ser doido, vai ser doido. Tá, bora começar a construir então. Tá, vamos, vamos, vamos. Simples eu... mesmo, só um pouquinho ah, mas, mais alto. Um pouquinho gente... de boas bateria né? mesmo. Uhum, eu vou lá pegar os bloquinhos para nós fazer tá, tá, LG, eu acho que a gente fez um ótimo trabalho aqui. Terminamos, hein? Mano, de 0 a 10 ficou, ficou pânico, mano. De 0 a 10 ficou pânico. Nota pânico, cara, gostei. E aqui tem um anúncio, um lugarzinho pro Luiz. Ele vai chegar aqui, vai anunciar o vencedor. Resultado é, mano, agora é só é. marcar o horário. Mano, coisa que agregou muito foi tipo esse, esse sinalizador que o Luiz forneceu para gente com esse feixe amarelo. E também foi o sistema de redstone, né? Ó, quando ele vier anunciar, ele só vem aqui, ó, e tudo Só que, é, digamos que o sistema de fogo de artifício para comemorar não tem ainda, né? Porque ele falou que ele que o fogo de artifício. Eu acho que é para não saber quem vai ganhar, entendeu? Ah, entendi. Será que ele vai colocar da cor dos candidatos? O tema uh. da nossa campanha é roxo, o tema da campanha do é azul. É, mas sei lá, é que querendo ou não, Pedro, que é uma, é uma eleição, né? Eu não chega de revelação, então não sei. Ah, não sei, vai que ele quer decorar bonitinho, mano. Ele pediu fazer uma decoração, ele podia simplesmente ter enviado uma carta para todo mundo, falando, tipo assim, ó, oh, tá, o pessoal ganhou, hein? É verdade, Às né? Vezes, vezes oh, é Cara, cara. Eu, eu acho que vai ser o bagulho pânico. Agora só cabe a nós esperar a hora da eleição. É, Pedro, você tá vendo, né? O povo já tá indo lá pro centro da cidade, cara. A galera já tá indo. Você acha que é bom a gente ir agora também? Mano, eu acho que é agora, mano. É um momento importante, né? A gente não pode perder. Tá, então vamos logo lá. Vamos logo. Vamos lá mano, nossa, eu tô muito ansioso. Nossa, eu tô, eu tô. Eu tô louco, Pedro. Eu tô louco, mano. Será que vai dar certo? Mano, é claro que vai dar, o... <risos> LG, mano, não tem condições de você não ganhar isso aí. Sei lá, né? sei lá. Tanto é isso, cara. Mano, quem que vai anunciar? Será que eu vi o gerente? Eu acho que o Luiz que vai vir. Tá bom, vou, ó, ó, uma puta oh, boa tarde. Vamos pegar uma posição privilegiada aqui já, então vai vamos pegar aqui de cima mesmo. É o Luiz mesmo. É verdade. Sejam todos muito bem vindos ao grande dia das revelações das eleições de utopia. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Sem delongas, vamos logo ao assunto. Por incrível que pareça, as eleições tiveram muitos votos, com praticamente todos os habitantes de utopia. Votando, finalmente chegamos a um resultado. Pedro, Pedro, Pedro. Com a incrível diferença de três votos. Ah, tão ansioso. O vencedor, é? Pedro. Pedrodrux. Não tá na hora. Não mano, que vai que vai o GG, GG, GG, GG, GG, GG. GG GG vem G Tô indo, tô indo. M muito obrigado, indo. gente, Luiz. Da agora eu e o Pedro vai fazer um discurso muito bem elaborado. Pânico! Brincadeira! <risos> não! não é, é, é, brincadeira. Antes de tudo, eu queria dar a palavra ao Pedrux, que foi a pessoa que mais me ajudou nessa campanha, então eu acho que ele merece mais do que ninguém falar. Pedrux! Galera, essa eleição não foi nada meio foi pânico mesmo. E a gente vai fazer o melhor para a cidade de Utopia agora. Aê! Eu... Eu sou... Bom, e queria... Amiga, queria. E meus amigos meus amigos. <risos> e meu gente. Queria muito agradecer a todo mundo que confiou em nós, votou ou apoiou de alguma forma. Sem assim, vocês, a gente nunca ia é até aqui e pode ter certeza que a qualquer momento que precisarem, podem vir falar tanto comigo quanto o Pedro, que a gente vai fazer de tudo por vocês pra deixar a cidade o mais pânico possível. Aí sim, aí, aí sim. sim, eu confio, confio, é eu confio. Oh, gente, eu também queria dar uma palinha aqui, ó, falar um negocinho. Posso subir aqui no palco? Claro, uh, claro, claro. claro. Pode, pode, uh, vai. sai daí. Também. Sai daí. Calma ó. Deixa eu falar pra vocês. Eu tenho uma revelação bombástica. Eu não sou quem vocês acham que sou. Eu tenho duas versões nessa dimensão. Uma do bem e a outra do mal. E eu acabei conseguindo prender a minha versão do mal. E a minha versão do mal comprou o voto de todo mundo. Inclusive, eu não vou citar pessoas aqui. Pessoas muito próximas. Oxi, então, eu acho que... Ah, eu conheci, então, mano. essa pessoa do mal queria ser o prefeito pra acabar com a cidade. E graças a mim e o Biel nós conseguimos prender ela. E o LG agora vai, com certeza, cuidar muito bem dessa cidade, né, LG? É isso aí, mano. E de confiar em mim. E... Gente, então e... eu sou do bem, cara. Para e... de me Papinho, é, que esse, é, é, é, é, não papinho! Cai, não caia! Não caia! Não não papinho, de... papinho. É meu, é, assim, foi meu, bem! Faz isso aí com a minha mais a... respeita aí, ó. Vai, o... vai! Tá contando mentira! Quem que vendeu volta aí, hein! É, Tá bom, então! A gente próxima aí, já próximo da LG que vem, que comprou volta aí, hein! Bom, gente! Hambúrguer de graça pra todo mundo, patrocinado pela puta, eu tenho de graça, aí, ô! Jacaré, jacaré, bora, sai Pedro. Para de dançar e comemorar, Pedro. Você tem que o trabalhar, Pedro. ganhou o LG, Pedro. Para a gente tem que fazer o seguinte, Pedro. Você tem que agora provar que o, o nosso esforço e a confiança deles valeu a pena, mano. V vamos trabalhar, Pedro? Vamos trabalhar, mas ó, não trabalha demais porque senão sua cabeça vai ficar ó, assim, ó. Hum. Tá, Pedro, eu acho que como a nossa primeira situação aqui como, como prefeito e vice-prefeito é o seguinte, eu vou te dar um presente Um presente. Como assim? Eu vou fazer a sua sala que você nunca fez. Enquanto isso, pode ir na churrascaria, Pedro. Tá, ah, mano, eu, eu quero fazer minha sala. Eu já falei que eu quero fazer ela. Eu tô achando que vai acabar o mandato, você não vai ter feito. Não, não vai acabar <risos> o mandato. A gente ainda tem quatro anos. Tá tranquilo, então, Pedro, eu confio em você, então. E eu vou começar a planejar as coisas para gente fazer a grande prefeitura. Fechou? Tá bom, fechou. Vai, vai, vai aí, mano. O ah. que, que adianta eu decorar minha sala, segundo que vai ser destruído depois? Ah, eu tenho um bom ponto aí agora tá é bem. simplesmente refutado. <risos> tá bom, então vai para a churrascaria, Pedro. Até, até amanhã, então. Tchau.